Esse remédio caseiro para ejaculação precoce é muito poderoso. Como não gozar rápido demais? E aí meu parceiro beleza? Aqui é o Rafael Moura profissional da gozada demorada. Hoje vou te passar mais um remédio caseiro para ejaculação precoce que é muito poderoso. E se você consumir tenho certeza que sua parceira vai agradecer muito. Porque você vai demorar muito para gozar. E assim dando mais prazer a ela. Antes de continuar... Já te peço que aperte o botão do like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos aqui do canal, ok? Vamos lá! O gengibre e mel O gengibre é uma das especiarias e ervas favoritas em muitas receitas. Ele tem sido usado para curar doenças simples, como diarreia, cólicas e artrite. O gengibre também é conhecido como afrodisíaco por sua capacidade de curar problemas sexuais, como a ejaculação precoce. A combinação de gengibre e mel provou aumentar a libido, o desempenho e os sentimentos assivos. Só um aviso muito importante, os remédios e dicas que passo aqui são muito bons realmente mas, não são a solução definitiva deste mal chamado ejaculação precoce. Apenas vão ajudar você a não passar vergonha com aquela mina na primeira noite, ok? Por conta disso. Eu tomei a decisão de deixar o link do melhor método do Brasil 100% natural na primeira linha da descrição deste vídeo abaixo, se caso deseja vencer de vez esse mal, basta clicar e ir para o site, ok? Continuando. Primeiro passo, rale uma colher de sopa de gengibre e misture com o mel. Segundo passo, consuma a mistura por um mês todos os dias, a mesma quantidade, e você poderá sentir a diferença. Como é que funciona? As propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes do gengibre são devidas à presença de componentes como ácido cafeico, salicilato, curcumina, capsaicina, beta-caroteno, gingerol e chogaol. As propriedades medicinais podem ajudar a diminuir a irritação gastrointestinal, desencadear saliva e produção de bile quando necessário. Beber o chá de gengibre pode fazer o corpo mudar suas reações corporais. Na verdade, a frequência cardíaca fica mais rápida. Além disso, ajuda na circulação adequada de sangue, desintoxiação e limpeza. O aumento do fluxo sanguíneo resulta na resolução de problemas de disfunção erétil. Mel, em diferentes áreas, pode ter vários sabores e propriedades medicinais. O mel é a melhor fonte de energia. Os carboidratos no mel podem ser facilmente decompostos durante a digestão. O melhor conteúdo mineral no mel é ferro, cálcio e vitaminas C. Gengibre e mel não são bons. Para quem tem, uma história de pedras nos rins. O consumo excessivo pode resultar na formação de pedras nos rins. Você não deve tomar mel se for alérgico a pólen, aipu e outras alergias relacionadas a abelhas. Além disso, use apenas mel orgânico para fins medicinais. Você é diabético. Os níveis de açúcar no sangue devem ser monitorados por um médico. Bom, espero mais uma vez ter ajudado com esse vídeo. Se gostou comente um sim abaixo. E se não gostou mente um não, fique à vontade, não se acanhe, seu comentário é muito bem-vindo, isso para que o canal fique melhor a cada vídeo. Dá uma dedada no like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos do canal, ok? E como falei anteriormente, os remédios e dicas que passo aqui são muito bons realmente mas, não são a solução definitiva deste mal, chamado ejaculação precoce.